Pedro é experto em computação. Há muito tempo vem pesquisando formas de conseguir voltar no tempo e viajar em outras dimensões. Ahá! Consegui! Finalmente o tempo já não é mais problema pra mim. Eu sou mesmo um gênio. Um dia eu ainda fico famoso com isso. Mas... agora deixa eu pensar. Por onde eu começo? Hum... Já sei! Roma Antiga! Ave César! Quem és tu? Como ousa invadir os aposentos do imperador de Roma? Calma César, não invadi nada não. Estou só fazendo uma visitinha virtual. Muito prazer, eu sou o Pedro. Moro no Brasil, conhece? Praia, Rio de Janeiro, futebol, samba, Pelé... Visitinha virtual? Brasil? Pelé? Não entendi nada. Como você está aqui sem estar aqui de verdade? Isto é algum tipo de feitiço? Não, não é feitiço não. Vou te explicar. Eu sou do futuro. Aqui na minha época, o homem já descobriu muitas coisas e criou umas engenhocas que parecem mágica mesmo. Uma delas é o computador. Computador? O que vem a ser isso? O computador é uma máquina que processa automaticamente vários tipos de informação. Por exemplo, cálculos matemáticos em grande escala e pode também armazenar dados. Ele faz tudo isso muito rápido. Através dele, a gente aqui do futuro se comunica com outras pessoas independente da distância e em tempo real. E agora veja só, eu descobri uma forma de me conectar aí com o passado. Então foi o homem que criou esta coisa? Não faço nem ideia de como tudo isso pode ser possível. Você tem certeza que não é nenhum Deus romano? Uma entidade divina desconhecida ou algo assim? Olha, eu posso até ser bonito, mas não chego a ser um deus, né? De qualquer forma, obrigado pelo elogio. Mas voltando ao computador, tudo começou na Era Antiga, na sua época, César. Foi quando o homem começou a utilizar a criptografia. Cripe o quê? Criptografia é a junção de duas palavras gregas que você conhece. Criptos, que significa escondido, e grafém, que significa escrita. A gente pode dizer que criptografia é a técnica de transpor uma mensagem da sua forma original para outra ilegível, de modo que essa mensagem possa ser compreendida apenas pelo destinatário. Enfim, é um jeito de garantir o sigilo da comunicação. Eu faço isso para me comunicar com as minhas tropas. Eu inventei um código secreto e, com isso, meus inimigos não têm como entender minhas mensagens. Nem adianta capturar o um mensageiro. Antes disso, o mais comum era enviar um mensageiro com uma mensagem escondida de alguma maneira. Mas daí, se a mensagem fosse encontrada, adeus, segredos de guerra! Ah, sei! Isso a gente chama hoje de esteganografia. É uma técnica que procura esconder ou camuflar a existência da mensagem, usada desde a Grécia Antiga. Mas voltando com a criptografia, esse método que você usa com a sua tropa foi muito importante para a humanidade. Ah, que bom saber disso! Mas quer dizer então que você sabe como funciona o meu código? Você não é um espião inimigo, é? Lógico que não. Juro pela minha mãe. Então me diga, como funciona? Vamos ver se você sabe mesmo ou está só blefando. Pela cifra de César, que é como seu código conhecido até hoje, você substitui cada letra da sua mensagem por outra, como se deslocasse o alfabeto um certo número de casas. Por exemplo, se a gente deslocar três casas a frase, eu encontrei o imperador Júlio César. Vai ficar assim na mensagem cifrada. É isso mesmo. Mas como você conseguiu decifrar o meu código? Agora fiquei bastante preocupado. E se os inimigos de Roma conseguirem quebrar o segredo, oh, estaremos perdidos! Ah, não se preocupe, César. Seu código só será quebrado mais ou menos mil anos depois que seu tempo no poder tiver terminado. A façanha vai ser dos árabes. Eles vão descobrir o segredo com a ajuda da análise de frequência. Não é possível! E como é que vai ser essa tal análise de frequência dos árabes? Hum? Bom, Primeiro, eles vão buscar qual a letra aparece com mais frequência nas palavras usadas pelos romanos. Com essa informação, eles vão analisar as mensagens criptografadas para tentar descobrir na cifra qual a letra corresponde à mais utilizada. Depois, eles vão fazer isso com a segunda letra que aparece com mais frequência. Depois com a terceira e assim por diante. Até conseguir deduzir a chave da cifra e descobrir o teor das mensagens. Então quer dizer que os árabes vão conseguir fazer isso? Mas não se eu puder impedir, ah, ordenarei que meu exército invada os seus territórios e controlarei com mão de ferro todos os meus inimigos. Não permitirei que eles desvendem o meu código. Ah, calma, César. Não faça isso. Eu sei que é chato saber que os árabes vão decifrar o seu código, mas eu aqui do futuro garanto que isso foi muito bom para a humanidade. Esse esforço dos árabes acabou criando uma competição entre criadores e decifradores de códigos. E eles começaram a evoluir cada vez mais. Com o passar do tempo, muitos códigos novos foram sendo criados a partir do seu. Um desses códigos é a chamada cifra indecifrável, que é uma tabela formada por 25 combinações diferentes da sua própria cifra, César. Tenho a impressão de que dessa forma fica mais difícil mesmo decifrar a mensagem. Eu... Você poderia explicar como funciona este método, meu caro forasteiro? Claro! Essa tabela que te falei é construída com 26 linhas, todas com o um alfabeto completo. Só que em cada linha, o alfabeto começa por uma nova letra. A primeira linha começa pelo A, a segunda pelo B, e assim por diante. Para criptografar uma mensagem usando esse método, precisamos de uma palavra-chave. Vou te mostrar um exemplo. A nossa chave será a palavra LIMÃO. A mensagem que vamos codificar tem uma palavra só, AMORA. A primeira coisa que vamos escrever é a chave LIMÃO sobre a palavra MORA. Associando as duas palavras, sabemos que a letra A será codificada na linha do L, a letra M será codificada na linha do I, e assim por diante. Agora vamos usar a tabela. Na primeira linha vertical, eu procuro a primeira letra da mensagem, que é A. Na primeira horizontal, eu procuro a primeira letra da chave, que é L. No cruzamento dessas duas linhas, eu encontro a letra L. E a gente segue fazendo isso para todas as letras da mensagem. Que grande ideia tiveram depois de mim! Meu código ficou bem mais forte, hein? Mas de qualquer forma, no futuro essa cifra também vai ser quebrada. De novo, a proeza vai servir para incentivar a criação de outras cifras, cada vez mais fortes. A criptografia vai continuar evoluindo através dos anos e muitas outras cifras e quebradores de códigos vão aparecer. Até que na Segunda Guerra Mundial, os alemães vão criar uma máquina de criptografia conhecida como Enigma. Ela vai ser bem complexa, com mais de um sextilhão de possibilidades de senhas. Então, no esforço de quebrar a Enigma, o cientista britânico Alan Turing criará uma máquina batizada de Colossus que vai ser considerada a precursora dos computadores digitais. Com a quebra da enigma e a leitura das mensagens dos alemães, os aliados conseguirão, enfim, vencer a guerra. Ah, você está me contando a história do futuro e eu estou começando a entender por que a minha cifra vai ser importante para a criação dessa máquina maravilhosa, o tal... computador. A criptografia foi muito importante para essa invenção, sim. Mas depois disso, Aconteceu uma revolução na história da própria criptografia. Até a invenção do computador e mais tarde da internet, as mensagens criptografadas dependiam de um código ou chave, que os dois lados tinham que saber de antemão. O que envia e o que recebe a mensagem. É o que chamamos de criptografia de chave privada. Mas com a internet, a história mudou e as chaves passaram a ser públicas. Essa eu não entendi. Para que vocês cifram uma mensagem e deixam o público saber a chave? Não é bem assim, César. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Existe uma forma muito comum de comunicação aqui na minha época. O e-mail. Eu escrevo uma mensagem para você no meu computador e envio por e-mail. Funciona assim. O computador criptografa minha mensagem e envia para você. A minha chave é a minha senha para a caixa de e-mails. Mas a pessoa que recebe a mensagem não precisa saber a minha senha. Ela abre a mensagem já decifrada com a senha da caixa de e-mails dela. Em resumo, eu escrevo uma mensagem com a minha chave, mas ao enviar para o endereço eletrônico da outra pessoa, faz com que ela e somente ela possa abrir a mensagem com a sua própria senha, que eu não conheço. Estudiosos do mundo todo trabalham para aprimorar os computadores. A cada ano surgem máquinas com poder de processamento mais rápido, com mais capacidade de analisar dados e quebrar códigos. Uma máquina que ainda pode se tornar realidade é o computador quântico. Se ele de fato vier a existir, será bilhões de vezes mais rápido do que os computadores que eu uso hoje, César. E pra te falar a verdade, nem eu consegui imaginar muito bem como será isso. Pelo jeito, com esse tal computador quântico, não tem criptografia que resista. Ele vai poder analisar qualquer código em segundos. É isso? É isso mesmo, César! Mas os códigos também podem evoluir. Quer dizer, a criptografia ainda pode dar um outro grande salto. Acho que é muito bom saber que fazemos parte da história da humanidade e que cada um de nós tem a sua contribuição a dar. Bem, imperador, preciso desligar agora. Tenha um bom dia. Qualquer hora eu faço outra visita. Será sempre bem-vindo. Um bom dia para você também.